No século XIX ele projetou uma grande cidade brasileira. E agora, ele voltou para uma missão mais que especial. Em 24 horas, relatar ao príncipe Ferdinand como as coisas vão por aqui nos dias de hoje. E ele não está sozinho. Sim, excelência. Vamos. Seu assistente, vamos um camponês aonde? atrapalhado, mas muito engraçado. Comprar vestimentas adequadas para você. Salve, salve, Brixton Hip Hop Raro! E aí, Charlie vamos comprar uma roupa aí? Excelência, e aí? E agora? Que raio de versos são essas? Opanse. Ei, o que é isso, senhor Frederico? Isso é uma longa história. História que, na verdade, nunca pode ser vivida. O que nós não tivemos foi a oportunidade de viver esse momento naquele tempo. A partir de agora vai começar a batalha de MC. e então, muito barulho pra MC Turin, aí, rapaziada. Eu sou o... Começar a batalha, pede pro treinador jogar a sua toalha! Precisamos encontrar a estrada Dona Francisca. Eu estou com o mapa, mas não consigo me localizar. Eu acho então que a melhor coisa é a gente perguntar pra alguém. Não, saia daqui, tá bem? É. Drama. Seu Frederico! Seu Frederico vai me matar? Legal? Me apoiar! Vem, me apoiar! Larga o moleque! Larga o moleque! Muita cobete! Excelência! É, eu tenho um machado, sabe o que é isso? O, o, o que é isso, rapaz? Isso é, é, é o que todos eles têm na mão Mas o que é isso? É um bagulho Bagulho? É um bagulho Clemente Viscaíno. Estão invadindo a colônia? Cristiana Oliveira Eu voltei para ver você Luiz Alves, o Ferrugem Severo Cruz. Ele foi no banheiro, deve estar tirando o barro ou tá chamando o Hugo. É. Ô seu Frederico, o senhor não quer ver a cidade de cima? Orgulho como o pai que vê o seu filho crescer, lindo, saudável, carinhoso. Vocês são meio esquisitos mesmo, hein? E a participação me... especial de me... Felpe 22 me... é. Toni é campeão da batalha! Uma carta para Ferdinando. Não se preocupe. Não, não cresceu apesar da idade. Nico, vamos. Vamos defender o amigo, matar. Ai, cambiraça! Vamos fazer uma selfie com o cara aqui, pô. Olha ali, mano, olha ali, ó. Em breve nos cinemas. Nico, nunca mais saia de perto de mim. Entendeu? Nunca mais.